Eu sei que já estou há muito tempo atrás, já faz duas temporadas, mas tipo, olhem-me este ajo Hoje vamos fazer o desafio dos, do... Vamos do está o Miguel Fano. Desafio do gajo dos mergulhos. O que eu hoje tenho que fazer? Vamos ter que ir ao solo, ir ao sítio dele, para que ele não está no jogo. É que ir ao castelo do coral... Do, ir ao castelo do coral, matar... não. Era Castelo do Coral pegar o loot, sair e ganhar a partida. É isso. Isto vai dar muito errado, não vai? Oh meu Deus! É o caso dos! Mongolos. Tinha já Eu esqueci me que tinha de cair no Castelo do Coral, então mudarmos os desafios. O desafio é, como ele é condição o como não tenho músculos, só vale arma que é uma pistol. Porque pistol é difícil. Então, olha aqui, só vale pistol neste. Ah, claramente que vale shields. Ah, não. Vai logo, okay. eu quero ir para outra partida. Pelo menos, que encostar o Batman, em do Coral Não vai Mano. Estou lixado, porque é de vida, a 69 e se eu juntar tudo bem, então é Agora isso me parece muito fofo. Eu um tinha ido a pista e tipo, não tinha que ir no ar dos mergulhos ou não tinha pista, não dava, tá? Agora vai valer pista porque eu vou para o sítio.. Não, vai valer todas as armas porque eu vou para o sítio dos dos mergulhos. Vamos lá falar. Bora Tô, tô a na snipadas, velho O Zé O Zé. Zé Maltinho, você sei que faço estou... lá é, me cagas, velho O uh, tu gás me cagou tanto, velho Espera aí, deixa eu tomar um mini não, só tão Ah mano! Vem cá. Agora corre! Estava atrás de nós, era fixe desse para olhar para trás, não, configurava um botão para olhar para trás, era fixe. Era fixe. Não, não era marcável. Oh, peixe o pessoal está aí. Está aqui. Pronto. Já que estamos na safe, eu vou dar aquela farmada monstra e eu volto com vocês, né? Ai! Acho que não vou dar farmada não, né? Estou a ver um monte de snipezada, velho. Olha! Piu, piu! Ah não, isto é uma boia, mano. Não tem nada a ver. Tá, eu estou a ver ali um gajo. Piu, piu! 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, eu estou errado tudo, não, não, oh puto, Mas é, eu tenho, eu estou dupla, tu estás solo, mas é, mas é, mas é, mas é, mas é, pronto, oh, L2, O oh puto, gasta gajo um 1 de vida, recarrega, vai oh capeta, vida. bora, matei, olha ali outro, piu, piu, puto, esse gajo tem é L2, hein, o peixoto é brabo, mano, peixote oh, Peixoto, vou contratar mais vezes, é? Boa Mateio, mano. Nossa. Peixoto é muito bom, mano. Esse Peixoto, mano. Peixoto. Oh meu deus, pau, pau, errei tudo Crau, crau, crau, crau, crau, crau, O gajo é muito né, como não vai Não, não errei isto tudo Oh Zé, eu vou-te gamar o luto, sabias? Quando tu morreres, eu vou-te gamar o luto todo Bora Boa moleque, vou-lhe gamar o luto agora Bora moleque, eu quero tudo o que tu tens hum, hum, papai gosto é, então. Bora Boa, acertei! Como é não morreu? Tá nem? Não? não, é, que eu já tenho Então eu vou, vou agora Oh meu querido! L2 L2 L2 não vejo? Boa meu querido, esse bot se joga mano Esse bot se joga muito Bora mano Bora Ai meu querido Meu querido, eu estou de sniper, eu sabia? É tão bom quando matamos um gajo que nos incomoda, estamos a incomodar -me. Incomoda Incomoda-a, é, isso é uma palavra. Moleque, mano, eu estou sem vida. Só. Eu estou sem vida. Porra, eu estou full tudo, bora, zé. estou full tudo, zé. Vamos lá, né? Eu, eu, eu tenho o pressentimento que eu não vou ganhar esta partida. Só mais um! Ah, estou ganhando. Caguei-me todo, mano. O gajo veio para aqui, eu caguei-me todo. Estava a ti! Eu estou a, ver, a, ver, a ouvir tiros. Tenho que levar uma vitória para casa. mano Acu. Olha o um gajo de Ferrari Zé! Oh Zé! Aqui na rua não se anda de Ferrari Zé! o oh Zé! que estás a andar de Ferrari? Isso não é permitido, velho. Ferrari cá em Portugal não é permitido.